Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e este é o canal Trabalhar em Casa Ganhando. Como começar a ganhar dinheiro com o YouTube AdSense? Muitos estão ganhando muito dinheiro com o YouTube, pessoas comuns estão faturando de 3 a 15 mil reais por mês no YouTube em menos de 6 meses, começando totalmente do zero. Isto porque o YouTube paga pelos anúncios que são veiculados nos vídeos, desde que estes sejam clicados. Este processo se chama monetização de vídeos. Você posta um vídeo no seu canal do YouTube e o monetiza, quanto mais os seus vídeos forem visualizados, mais chance de cliques ele terá, quanto mais clique nos anúncios, mais dinheiro vai entrar na sua conta. Este processo é simples e totalmente seguro. Não é preciso equipamento profissional e nem conhecimento técnico para isso. O sistema do Gorogli chamado AdSense cuida de tudo de forma automática. Para alcançar sucesso no YouTube é preciso conhecer algumas técnicas e estratégias para não ficar batendo cabeça. Você pode baixar e-books que vão complementar esta forma de ganho ou pode simplesmente fazer um curso online com quem já tem resultados sólidos a mostrar e te ensinar como fazer. A primeira coisa a ser feita para transformar o YouTube em uma máquina de ganhar dinheiro é criar a sua conta no YouTube para poder montar toda a estrutura. Criada a conta você irá precisar criar o seu canal no YouTube, um ambiente especial onde você irá postar os seus vídeos e exibir os seus anúncios. Esse canal no YouTube é extremamente customizável, portanto, aconselho que você estude as opções e extrair o máximo da ferramenta. Depois de criado o seu canal, você precisará inscrever este canal no programa parceiro YouTube e para isso precisa ter mais de 18 anos, ter vídeos originais publicados em seu canal e estar de acordo com todos os termos do programa. Inserindo conteúdo para ganhar dinheiro no YouTube. Um canal no YouTube que dá dinheiro mesmo parte de três pontos básicos. Conteúdo, divulgação e assinantes. Com esse trio bem afinado, suas chances de ganhar dinheiro com o YouTube estão praticamente garantidas, e o retorno só dependerá dos seus esforços. Da mesma forma que para ganhar dinheiro no Facebook você, entre outras coisas, precisa produzir conteúdo de qualidade no YouTube para que seu site possa receber acessos, seus vídeos precisam chamar atenção e terem qualidade para que as pessoas compartilhem esse vídeo, assinem o seu canal e gere visualizações. Isso mesmo, a rentabilidade do seu canal está diretamente relacionada ao número de visualizações que os seus vídeos têm e por isso é preciso divulgar bastante. Se você tiver paciência para esperar seu canal maturar e começar a gerar visualizações e seus vídeos começarem a aparecer na busca de procura do YouTube, seu sucesso está garantido, mas lembre-se que tem que trabalhar, postar vídeos com frequência e ter um material seu inédito de seus concorrentes. Logo abaixo na descrição deste vídeo vou deixar o link do curso YouTube sense onde você pode acessar. E ter uma boa ideia de como fazer vídeos para o YouTube é ganhar dinheiro com isso. Espero que tenha gostado, então dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Compartilhe com seus amigos.